Como é que é pessoal? Eu sou e bem-vindo a mais um episódio do nosso Fancy Fancy Pen, Super Fancy Pen, Super Fancy Pen. Ok, nós ficámos aqui no último episódio. Temos aqui o um mapa, né? Ficámos aqui no último episódio. Uh, agora temos que. Temos ali upgrades. Nós não vamos aos upgrades. Temos ali que nos aproximar do vulcão. Portanto, vamos usar aqui a nossa canetinha, né? Como é que como é? Que é? Não? Não? Ui! Como é que ele quer. Ah, posso. coisa e tal. volcano Approach! Mas vimos outra vez para aqui, é? Ah, eh? não sabia ainda disto. Ah lá! Hummm, uh, agora aí. Será que é só isto assim? <risos> que fixe! Ok. Olho o gajo Sapá! O que estás a vender agora? Estes lados ainda? Ainda estás nos dos lados? Hum, e continuas nisto dos ladinhos, pá? Danger! Ok. Fui! Ah! Simples ao fundo! E agora sim, está à frente? Oh, espetáculo! Ui! Boa, boa, boa! Ahaha! Ah. O que isto? Não nada? Vamos, oh calcinhas! Uh. Uh, uh. Boa. Oh, quase conseguimos! Ui. Ah, não atrás! Vai ter este novo poder. Ui! aha andramos aqui um, um truque! parece jump ao dashing to audi! Ok! Oh! Oh caraças! Ok, mas percebi! Difícil! Peraí, então ah caraças, não sim. Preste chão o lado, acho que saber, vamos morrer, okay, queres ver? Oh, okay. Que estupidez, não fez o... o 10, pá. Sabe que aqui também morfidas? tinha 6. Ih, também morfidas. Só para ir apanhar um Uma porcaria. Vamos lá, criança, vou tentar mais uma vez, Tenho poucas vidas. Ok. Coloca a Ok? A sério, a sério. Okay. Isto é difícil, pai. Isto é difícil. Oh, que merda. Então, vamos, morrer. pé, mesmo ver. Oh, caralho. Espetáculo! Oh, oh, oh, oh. Ok. Não dá nada a ganhar! Toma! Success! I am the man, Ok. Oh. Felizmente, não se passa nada! Ok. Temos bem, temos bem, só perdemos uma vida, pronto. Que que é negativo. Hello. Bye bye. Ui! ias me acertando, tu! Ei! Okay. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Oh, Milão, deixa lá a boca! Abre a boca para quem? Esquecer quem? Esquecer ninguém, pá! Pra... Boa! Ui! estou me acertando! Uh! Espetáculo! Temos okay, que ter cuidado com esta merda, a gente pode desaparecer! Que é isso, né? Ai, ai, ai! ai. Uh, A gente sempre põe energia aqui, valeu, guias, os caras. Então peraí, é okay. ah, o que? Não é só assim? Fui, fui! Olha, não sei como é que isso acontece. Ai ai ai ai! Ai ai ai ai quase uh, boa, okay. <risos> vi é o quê? Hehehe Tavich chapéu, não é bem chapéu, mas é quase, quase que ser chapéu. Então agora é o quê? Temos que fazer para aqui. Dois Oxi. Claro. Uh, vamos bem. Ah vamos lá para o outro lado. Ok. Isto é tudo novidade, pá. Ele forte, tio caraças! Uh, boa! espetáculo! grande velocidade! espetáculo! Vamos um fortes! Isso! Uh, uh. Uh, uh. <risos> agora vamos para onde? Aqui? Uh. vejo para cá, né? Boa! Ui. Temos uma penda agora! Epá! Estou sem... Sem energia daquela boa! Ok, não tenho é para fazer, uh, tem tinta, tem tinta, ui, ui aquilo mexe, não abre isto, uh, mexem todos, oh. ui, está lá ao fundo, sabe quem é para cá, não, não, é pista é, mas é, é. Vai outra vez para cá, lá porcaria. Ah, ok, sim, está bem. Fui, isto está bem. Devia ir para ali, é para aqui, né? Pois, pois. Oi, ok, temos cá fora. Ok, para aí vai dentro do buraquinho e agora o oh, que a merda okay. Boa. Uh, Boa. Que Foda é o, negócio, o que é que eu fiz isto está difícil agora que o que se passa okay. Sim, sim, sim, sim, sim, caraca isso ah. ok. ok sim, Agora... sim, ia fazer dois sim, outra vez sim, sim, sim, sim, Oi, O que é isto? Nice. Nice, very good. <tabos> ui, podia ter ido ali para o caracol. Não tenho tinta. Of, <faz> oh, pai. Que merda. Ok, ok. Se vou passar lá do outro lado, já sei que tenho que ir sempre a correr na mesma. Isso, easy. Oh, espetáculo. Oi, oh, já fizemos a geneira. Pariu para isto, pá. Oh. A sério, a sério, e depois não tenho. Oi, oh, estava. tem que ir com mais calma, pá. Ouça. Ok, ok, ok. Temos tempo, temos tempo, temos tempo. Toma! Oi! Oi! oi! O que é que se passa? Ok, ganha as, as coisinhas, tem as aí outra. Oi oh, não! Fizeram um pouquinho de mim! Este é o bonzinho! Oh só está ali a cabeça que faz mal! Hehe! que estamos a chegar ao vulcão, não é? Ui o pisto! Assusto! Oi, <risos> e agora? Ah. OK, OK. Boa. Nice. Nice. Very well indeed. Uh. uh OK, aí gostou? Tá gostou? Oh, já não é. Ui, ui, ui. Estes portais estão a dar conta da cabeça. Bora. Bora. Vai faz aparecer aonde? Ui, o que estás a fazer? Isso, bem isto. tudo. Não, tens que rodar ao contrário, estúpido. Assim. Lenta maneira. É que estamos. Ok. E já está. Easy, easy. Ok. Ui, já fizemos merda. Merda da grossa. Uh. Ok, ok. O hospital. Vamos tirar a onda. Aqui. Ui. Ui. Boa, boa. Não sei como é que fizemos aqui, mas foi boa. Ok, aqui nas calmas, nas calmas. Olha dentro do buraquinho. Isso. Agora aqui. Olha aqui, saltas para este lado. Saltas para o outro. Saltas uma, máximo que conseguires. É, foi bem, era mesmo, era, era mesmo esse o objetivo? Ui, ui, ui, é do portal! Ai, que graças. Ok, vamos aí, vai, pois. Oh. Agora, agora, isso dá dá, dá, dá, dá. dar a dar a Mesma a beirinha. Puxa! Isso! Isso! Ah! Uh. Uh. Ah! Por quê? O que é que eu faço ali? Oh! Ah! Mas também não havia ali nada! Oh, peraí. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ok, ah, pera, algumas estruturas em cima. Ui. Ok. Assim, vamos bem. Continuamos sempre aqui em alta. Ui, ah, bitch. Ui. Novo plano. É uma casa que está gigante, vimos tão rápido. Ui, caro que susto. Filha da mãe. Ui, calma aí, peraí. Vamos voltar com o boss? Não? Oh, é o gajo. É o gajo. Ok. Temos que ir, Isso é para fugir do gajo. Ui. Bicho ah! feio. Larga-me. Bicho feio. Oi, já fiz merda! Fiz nada, isto foi um truque! Eu apareci atrás de T! Oi, oi, oi, oi! Isso! Isso! Ai caralho! Ah. Ok, vamos fazer aqui! Oi, está aqui um! O que é que eu tenho que fazer o gajo? Só fugir, seja só fugir, não é? Ah, se cara tem que atirar este... Toma! Isso mesmo! Ai, mete comigo, mete! Sabes com que é que estás a meter? Seu super fancy pants! Ok, e? Anda, anda, anda! Anda, cabrão! Toma! Ih, como é que eu faço? para apanhar o diamante! Oh, calma Calma, boa! Já morreu? Já morreu! Vulcano! Vulcano! Vulcano! Vulcano! Ok. vamos é perceber o que é que a gente vai fazer ao Vulcano. Vamos lá, o okay? despejar a tinta lá para Ok, Não precisamos do mapa agora que a gente... Olha, tu, não me das tipo upgrades nem nada dessa maneira. Ah, tá, sim senhora! Um, um, okay? O quê? quase coisa é que temos? 400? Charge while, while jumping? Peraí, fixe-me. Ice cream powerful flavor. Dá mais ataque, Com mais energia e mais ataque. Mas não dá para este. Dá para bichinhos. Ah, peraí, peraí, peraí. Temos que mais energia ainda, assim eu percebi. Fui de energia assim! Assim tá bem! Ok, Vamos lá! Uh, uh, sai Sei! Ui! Estava tudo lá para cima! Mas já foi! Ox! Powerful for you! Bora, bora, bora! Não há ganchos todos! C é, bebê, ah, pois é, tem pote, tem pot, minha super caneta parca, tem ui, oi, oi, pera aí, Ah, oi, oi, ui, oi, oi, U caralho, Zé Manelli. Por oh, Isso. Sério, sério. sério? É qual é a é dificuldade, pai? Qual é a dificuldade? Nenhuma! Uh! Boa! Vai, vai! Caring level! Ui! O que é que se passa aí? O okay. que Ah, vocês viram coisas? Ah, vai, quer saber respirar? ui ui ui uh. vamos bem vamos muito bem ui mais bateis hein? Né? ui espera aí, não sei daqueles ah tá merda força ok ok ok um dois e três um, dois e três. um dois e três um dois três bomba um, Uuuuh! Boa, uh. lá! Não pegamos um caracol, mas não faz mal. Uuuuh! Bora! Bora, bora, bora, bora, Isso! Uh. Ok! Ai, não me lembro! Como é que era isto? não vale, Vocês têm que dar como é que é as coisas! O Sim, não era? Uuuuh! Alê! Uh. Uh. Uh. Ok, ok, ok. É, eh, temos ali uma porta, deixa-se estar aqui. Tem coisa para cima ou não? Parece que não. Querem que eu vá para baixo ou para baixo? Vá-me lá. Ó. Também. Uf, a merda! Como é que a turma tira logo para cima? Queres okay, só que estou aqui. Já que estou... Olha, pô, merengas. Ui! Chegamos ao final, pá. Temos estar para chegar, não é? Né? Ui! Ai, é que desapareceu no meio do. do nada. Ui! Querigo! O <risos> <risos> é que é que estás a fazer, pô? Não sabes o que é que estás a fazer, não é? Então, como é que eu faço? É, ok. É bem, é bem, é bem. Ah! Uh, ah! Uh, ah! Uh, ah! Uh. Não sei como é que fiz aqui, mas. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Uh. Ah! Catanga! Catanga! A sério? Que pariu isto? Ah! Ok. Vamos lá, vamos lá. Ok? Isto é uh, utilizar utilizar, utilizar isso! Ui, uh, descansa! Carro aqui, ó... Os coisinhos... Os leões... Olha ah lá! É o maior! Tá, ah, agora vamos parar com estes monstros, né? Os... Coisas... Para deixar mais do jogo... Ui! É isso! os mais atrevidos, ó! Viram-se logo! A grande e a sério. Shelton sir, ó, ah, que, que, mierda, que me espécie, merda, mesmo no final, como isso pegar a merda? Se se canal tava queira, tava conseguindo. Deixou uh. okay, por assim para cima. Podemos vir é um uh, temos que vidas, pá. também. Não quero destruir nada, se quer. Estou Ok. Sim. Assim. Vamos. Ok. Vamos aí, vai. Muito bem <laughs> <laughs> é olha olha é ali. não está tendo tá é quer destruir? É tá tá vamos mais vamos morrendo vamos Ver aqui uma vida que vamos perder. Okay, okay. Uh. Ei, ei, é? uh. uh. uh. vai, ei Ei! Ei! Não! Isso! ui! É Estúpido! Bora! Bora! Uh! Vai bem! que é aquilo? Hehehe! <risos> umas calças todas à esquerda! Avisa! Tá ok! Temos uh, que de ir para baixo! Não morremos! Não vamos para baixo, não, ok não. Uhuuu! Oh, não, não, vais para baixo. Boa. Ok, ok, ok, ok. Já está. Não! Fogo, oh, não faz outra vez aquela merda. Boa! Boa! Ui! Tão, tão! Não andas ou não andas? Oh caralho, assustei-me! Assustei-me! É ai, ah, salta, ai, nice. põe uh, Está complicado agora. que vamos somos muito bons toma uma tapenade sem mania ok estamos bem o que é isto são pira pireste aqui né isto oh boa ui está complicado agora está complicado agora ei ei o que é isto o que é que estes têm sangue Estão tão, tão brancos eu não sei o que fazer, estou nervoso. Ok. Ok. Está uh! difícil, esta tá merda. Está difícil. Menino. Mas estes não tá a ficar brancos, por quê? Ai. Uh! Uh! Mapa. conseguimos ah? ir para aquela zona. Ai, ah, é aqui. Ah, não sabemos onde é que estamos. Talvez tu me possas dizer. Não, não podes nada dizer. nada. estúpido. Vai, vai, vai, vai, vai, sempre para sapar. Ui, para o outro lado, para o outro lado. Boa. Ui, não de é música. Ui, crasses. Ui. Hello? What? Ui, estamos a ficar muito perto. O que é que se passa? Oh, Eu não sei o que está a andar Oh! What the fuck? Empurraram-me lá para baixo? Mas era tipo a tinta a empurrar-me? Onde estamos? Levanta-te! Levanta-te! Levanta-te! levantate. Oi! Hã? O oh, isto? Ah, sou eu? Sou eu quem usa faz nada, meu. É? Uh, ah, que sorte! <risos> ok, será que estamos no final já? Deve ser, não é? Temos aqui a nossa sócia. Vamos lá, vamos lá. Temos 4 vidas para matar este malandro. Bora, bora, bora. Levanta-te! Baixo, baixo, baixo, baixo... Alô? Ah, eu tinha assaltado... Sou... Sou baixada não? Já no soco não andaram Ui Obrigado. Acho que você perspira, é? Ui Você tá, né? Tá, para... Ah, que merda. Ai, que Ui, tem que cheira aqui. Para, Borela Qual fácil? Ui, Oi Merda! Vou morir, olha. Uy, é é a morrer, olha! Oi, eu a tirar por cima dele? Ele Ui! Ah, que merda! Toma, boneco! é? Oh! Ui, pera, que tal? Uh. Vamos, chaves. De volta ao papel. Finalmente. Autobi uh. uh. uh. uh. uh. oh, Contínuo. Que uh. gripe. Ok, voltamos à casa. Ah, que merda. Opa. Caraca, olha falta ali o toilet. Porquê é que ele tem o retrato de um maçanita né, em casa? Pá, uh, porquê, pá. Se, se eu sair daqui vou dar a onde? Vou dar o início. Vou dar o início, né? é? Ah, parece que salis. Bem pessoal para que vamos ficar por aqui. Opa, o jogo é muito fixe. Um, tem muita adrenalina, principalmente se tentarmos fazer tudo aqui na, na velocidade que ele tem, que é estupendo. Não era bicho que eu queria fazer. Eu queria, eu queria correr, caralho. Eu queria correr. Mostrar aqui a adrenalina para quem ainda não viu. Para quem ainda não viu. Olha, olha, olha, olha este speed. Olha-me speed. Espetáculo. Calma, maninha. Ok. Uh, não conseguimos perceber... Olha lá pela janela. Não conseguimos perceber o que é que realmente se passa. Se calhar vamos ter que dar cabo aqui deste gajo branquinho. Não sei. Não sei se isto é um bicho ou não. Mas pronto, lutamos ali contra a nossa sócia que é a Tinta. Uh, entretanto temos certamente de fazer alguma coisa ao vulcão não sei exatamente o que mas pelo visto vamos ter que esperar que façam o dois para aí, ou três, não sei, to big contínuo. Mas pronto, olha, eu gostei muito de jogar, espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, deem um like, subscrevam o canal se ainda não fizeram. Mais jogos destes virão. E por hoje é tudo. Para vocês, vejo-vos num próximo vídeo. Tchau!